Bora fazer os eventos sazonais? Lembrando, tem lista de dicas na descrição para jogadores iniciantes. E quem for comprar Overclock, utiliza meu cupom para me ganhar um Overclock também. Link na descrição e meu cupom também. Olha só, hoje a gente vai pegar o hashtag 20 mgmg 6 Arrange Raptor, que é um carro reciclado, mas ainda é considerado raro. O que tem na loja do Forza Tom aqui? A gente tem o Mustang de Drift e um Bronco. Para mim, nenhum dos carros aqui é interessante. Para agaçar os pontos O que, que tem de fácil para fazer aqui, meu nobre? Vamos começar com essa placa de perigo aqui Tem que pular com um carro classe B da Ford Pré-1990 Bora lá, é bom pegar uma distância, tá? Porque a classe é B A classe é B Ó, 210 km por hora 210 Ó 228 metros Beleza? É bom pegar uns 200 km por hora, tá? Pra pular isso aqui. Esse aqui é o Ford Mustang Boss 1969, tá? Vamos ver o próximo aqui, ó. Temos um radar de velocidade. A gente tem que passar aqui nesse radar a 225 km por hora. Ó, bora lá aqui, ó. Ó, eu vou pegar o mato aqui, ó. Pega o mato, pega o mato. Pra ele não perder velocidade, ó. Só não pode bater na árvore, senão já era. Aqui, ó. Vai, vai, vai, vai, ó. Beleza? 230, pode pegar o mato de atalho Qual que é o próximo? Tá fácil demais, viu? Tá fácil demais Esse aqui é um desbravador A gente tem que fazer aqui nesse desbravador em menos de 22 segundos, tá? Esse aqui é mais chato Bora pegar aquele carro de corrida lá Ah, eu vou pela estrada aqui, Zé, ó Eu vou pela estrada O carro já tá na sétima Já vou entrar aqui, hein? Eita, que cagada, rapaz! Ah, agora que eu tô perdido. Agora que eu tô perdido. É ali, né? ali, ó. Vai, vai, 22 segundos, né? Ah, não, tá easy demais. Tá muito fácil isso aqui, velho. A tonagem desse carro tá compartilhada, tá? Qual que é o próximo agora? São as corridas. Vamos começar por essa corrida aqui, ó. Classe C. Bora entrar aqui. Vamos lá, tá compartilhada a tunagem do Bronco 2021. Nossa, bonito demais. O ray tracing do meu jogo, ele tá no, no alto. E tá bonito pra caramba os efeitos ainda, hein? Esse jogo aqui é, é bonito demais, hein? Né? Não tem como. E o FPS tá na casa do 99, 100. Eu acho que é por causa da chuva né? Por causa da chuva Bora. Que é esse que é? O Jimmy? Ah, esse aqui é bronco também, né? Hum. Cara, o Need for Speed não, é, não chegou no nível do motorista do Forza Horizon. Mas é um jogo muito bom ainda, tá? O Umbauld é muito bom, mas não chegou no nível do Forza Horizon não. Vamos lá. aí que eu vou resolver esse negócio aí. Peraí. Primeira. Vamos buscar aquele outro ali. E o objetivo é ganhar. Esse sazonal aqui tá muito fácil. Muito fácil. Ainda bem que esse Bronco aqui é rápido pra caramba. bem que esse Bronco aqui é rápido pra caramba, Leandro. Bora, bora, bora, bora. É rápido, mas não tá conseguindo passar o Bronco, velho. saber o que, que vai vir no próximo evento sazonal hein? eu acho que vai vir expansão é isso aí, data comemorativa, coloco o buy voice por 200 pronto em datas especiais lá. esse carro aqui tá muito rápido velho. olha o reflexo no vidro do carro Está mais distante comparado com configuração normal. Consegue refletir muita coisa. Muito, muito bom. É um jogo que tem um, um capricho muito bom. A única coisa que o Mike Brawl não deu tempo né, de fazer foi um modo online decente. né Porque o Horizon 5, dá para ver que ele foi lançado às pressas. Por causa dos consoles da nova geração Mas o jogo é, é bonito demais Esse Bronco é rápido velho. Ele é rápido Ele é rápido, vira, vira muito ainda Talvez colocar esse Bronco aqui Pra corrida normal na classe S1 Será que é bom Porque parece que ele tem muita aderência O classe A Corrida normal Com um pneu de corrida aqui Pressar, Vou ver se eu uma... é. Vou tirar uma onda. A tunagem do Bronco tá compartilhada aí pra quem quiser. Compartilhada. Show de bola. A física do Forza 8... Ah, não. A física do Forza 8 deve... vai ser muito superior. 48 vezes a fidelidade melhorada da física... É, vamos ver o próximo aqui Agora a gente vai fazer... Ah, vamos fazer... Ah, as duas são corridas de velocidade, beleza Vamos fazer essa aqui então Classe D Vamos entrar aqui no evento aqui Tá compartilhado aqui o Ford Capri, tá? 73 Vamos lá, vamos lá Então a, a, a live do, do evento da Xbox vai ser às 5 horas da tarde Ixi, será que vai durar quanto tempo essa live? Dá 5 a às 6 ali Quarta-feira, 5 horas hum. é assim. oh, vai ser tarde, hein? É, é.. Pera aí, pera aí, o que, o que foi Pereira? Ah, ah tá. tá.. Ah, é, é... Eu tenho que aumentar a final desse carro aqui, ó. Vou aumentar um pouco mais, hein? Batendo 575 75 Limitou, vou colocar um 180 Nesse carro aqui tá não, 190 foi Ó oh. vai Todo modo online não é possível O cara me atropelou ali Vai até as 7 e meia da noite Ixi. 7 eu vou ter que ir para a academia de manhã pra Academia de Goiânia. Eu queria acompanhar esse evento é. Principalmente reagir ao lançamento do novo Forza do Transporte né? e uma possível expansão do Horizon 5. Eu acho mais interessante aparecer nesse, nesse evento aí. Provavelmente deve aparecer lá o um novo diretor criativo e tal. Para apresentar essa nova expansão do Horizon. de quem apresenta mais são os diretores. Né? Então deve aparecer o um, um diretor normal. Isso shotgun, mas se você quiser é, Mandar um alô aí é, Tem uns beats, tá? Pode mandar mensagem pelos beats aí Quantas vezes você quiser meu nobre Olha que maravilha se quiser mandar mensagem ao vivo aí pode ficar à vontade de ir na live aí é, aqui, é, aqui é liberado. Quem quiser correr com a gente também eu vou aumentar a final desse carro aqui. E vou compartilhar a tunagem pra galera. Porque eu vi que ele tá pedindo uns 200, tá? Acho que 200 pra ele já tá vendo. Mais do que isso, eu acho que ele não chega não. Porque só chega na baixada, né? Só na baixada. Qual que é o próximo aqui, meu nobre? Ah, ainda tem mais uma corrida aqui. Vamos lá, agora é classe B. Bora entrar no evento aqui, ó. Classe B, hein? Tá compartilhado aqui o Ford Focus 2009. Vamos correr aqui ó. É, Sai fora irado Esse carro aqui tá com pneu de, de off-road Mas a classe é baixa Dá para segurar Dá para segurar de novo. Não tem necessidade de fazer de Ele tá com a pintura Do Ken Block Uma pintura personalizada Em homenagem ao Ken Block Nosso eterno Ken Block e tá limitando a velocidade Ainda bem que é corrida contra Bolt, Se não fosse online aqui, já... Porque esse carro aqui é pra rally, né, velho Mano, é que horroroso esse era o nesse carro, velho né? Ainda bem que eu vou mudar isso O Horizon 5 é igual o Gran Turismo 7, né Esse ciclo, um monte de coisa Gran Turismo, Salve, velho, velho é, Nil Gran Turismo 7. Já vou falar aí, ó. Os, os haters de Forza Motor Sport. Eu não tenho coragem de ver isso. Não, eu não tenho coragem de ver isso. Não. Não, eu, eu vi um vídeo aí, mas na verdade não era tubarão. Não, era uma baleia que tava meio que negociada lá. vi não, morro de meio de praia Eu assim acho que deve ser bonito né? mas é, ao Gran Turismo é, quem o pessoal que for fazer aquelas comparações de Gran Turismo com o Novo Motor Esporte não, não tem, quem manja mesmo não dá pra comparar não porque o Gran Turismo ele tem muita coisa reciclada já. o do Gran Turismo Esporte o que não é culpa do Gran Turismo, é né? porque teve que lançar ele o mais rápido possível por causa dos consoles da nova geração, A mesma coisa do Horizon 5. O novo Motor Sport, para comparar com ele, tem que lançar é, outro game do zero. Eu acho que é o novo Gran Turismo, agora eles vão ter, vão ter tempo de lançar um novo, 100% novo. A ideia do Gran Turismo 7 é muito boa. Só que eles trouxeram a física do Gran Turismo Esporte. Aí ferrou. Se eu tornei algum golfe? Tenho. Tem um golfe classe A, classe B. É, alguma ideia do, de quando sai o novo forza? Eu fiz o um vídeo lá por você no canal, velho, de um último vídeo dia 25 agora vai, a, a, vai anunciar o novo Fusion Motorsport, já tá confirmado para dia 25, que vai dar na quarta-feira, é, vai anunciar ele, aí é, tipo assim, bom, vai ter gameplay e informações a respeito do jogo, o que, que vai ter ele, as novidades e tudo mais, tudo bem completo, e eu acredito que eles vão lançar a data de... Vai ter a data de lançamento dele Vai ser anunciada nesse evento A data de lançamento do Souza Motorsport. Ganhei aqui o MG MG6 já Vamos fazer a corrida online aqui, ó Caraca, um Runigan na capa Vamos lá, aqui, ó Esses eventos sazonais são da hora, né? Uma ideia do caramba É que os caras têm essas ideias, né, velho? cara realmente é muito criativo ai ai ai quem que é esse doidão aí da lua obrigado obrigado senhor é menino no tiktok no tiktok Se não consegue buscar o carro desse cara Ele me atropelou Oxi A gente é da mesma equipe besta A gente é da mesma equipe Tem que ter paciência na pilotagem Tá mais com carro WV Carro Easy Drive O cara anda igual um desesperado Não pode andar igual desesperado Ele não viu as dicas de curvas com Forza Que nunca postou no canal Pra todo mundo a gente tá ganhando, vou compartilhar essa tunagem aqui, ela tá boa. tem uma velocidade final boa nela. Só que eu acho que se cair só o circuito, nem vai precisar. A última volta Carrinho bom de manobra, hein Australiano Carro australiano pessoal da Austrália gosta, né Esse aqui é um V8, velho v 8 pessoal lá é meio doido, né Tem esse carro aqui, sedan. Parece que tem ele O Egan E tem essa versão aqui Que é, é Fechado, né Parece uma montana, né? É diferente, é diferente. Pra quem sonha ter um carro é, de dois lugares, né? Eu acho bonita aquela. A picape da Volks. Como é que é o nome? Não é Saveiro, não, né? Saveiro? É Saveiro, né? Eu acho bonito. Ora. É o que, chat? É Saveiro. É Saveiro, né? Eu acho bonita ela. Mas não sei se eu teria, não. Eu acho que eu prefiro um carro hatch. A Montana também é bonita, né? A Montana, eu acho, eu achava ela muito bonita. É da hora. Mas não é minha, minha praia, não. Vixe, já pegamos dois carros. Já pegamos o X-Power e o Hashtag 20. Ó, oh, vamos fazer esse aqui agora de tirar foto. A gente tem que fotografar um Ford Fiesta ST 2014 lá na ponte. A ponte fica localizada aqui, gente. Ó aí tá rolando um Horizon Arcade bem aqui agora, tá? Tirar a foto do seu Ford Ford Fiesta ST, né? 2014 na Grande Ponte. Pronto. Vamos fazer agora o Forza Tom. Obtém dirige um 1992, um Escort, tá? 92. Eu tenho. Ó, peguei o carro. Peguei o carro, acelerei, pronto. Completo. Agora é o que? É, vença três eventos de corrida de, na terra? Pode entrar em qualquer corrida, tem que vencer três vezes, né? Beleza, vamos lá, vamos fazer essa corrida aqui Bora Tem que fazer três vezes aqui, né? Só vou fazer uma aqui Vai ficar muito grande né? A arrancada do bicho, pega Não pode ser corrida de circuito, né? Tem que ser corrida de velocidade, senão não tanca Acho que eles descobriram o meu esquema de corrida de, de circuito que a gente coloca apenas uma boca. Vou falar pra vocês. Esses eventos sazonais, eles são bem. eu gosto muito deles, eu não vou deixar de fazer eles nem se. É, depois que lançar o novo motor sport, eu vou continuar fazendo esses eventos aqui. Só as corridas online mesmo que eu acho que vai ser mais interessante fazer no motor sport. Ainda bem que carro é rápido, né? Pelo menos isso. A média é de 200 km por hora. aqui um nutricionista que bagulho é esse eu vou comprar esse trem aí ué, pra não fazer academia Luciano, obrigado <risos> ai, ai, vamos, vamos fazer o um evento aí eu não, sei se eu, eu não sei se eu vou estar na academia Ai, ai, hein Será que eu estou é, preparado para participar de um evento em Brumfundo? Força! Lançamento do aguardado desde 2019 já comecei a fazer vídeo desse trem. É, vem gente, tá vindo força, tá vindo e nunca vem. Ó, tem que fazer isso aqui três vezes. Eu vou até fazer em três pistas diferentes para ter certeza que não vai dar problema. Qual que é o próximo aqui agora? A gente tem que fazer uma pontuação de 100 mil pontos de habilidades. Vamos lá. Olha, eu vou pegar as maestrias aqui, tá? Vou desbloquear as maestrias para ter mais pontos aqui na hora de fazer as habilidades. É, cara, é só vir nas dunas brancas aqui ficar igual maluco aqui, ó, fazendo drift pra lá e pra cá. E desbloquear a maestria também, pra quem tem maestria aí também ajuda a acumular pontos pra fazer essas habilidades aqui. Agora é só esperar terminar. Pronto, conseguimos. Agora ganho um total de 9 estrelas nas placas de perigo. Beleza, tem aquela placa de perigo... Ó, tem a placa de perigo bala de canhão 180 metros ganha 3 estrelas, beleza? Pega uma distância boa e pula Agora vai, é só... Aí na hora que aparecer a mensagenzinha falando que tá completo É só correr pro abraço Pega uma distância boa, tá vendo? Pegou uma distância boa Pulou, já era Aí é só esperar a mensagem do Fosso para aparecer, olha. Aqui eu já ganhei três, é só repetir várias vezes. Olha só: pegamos esse carro aqui, os dois carros, e pegamos aqui o X Power também, porque a gente fez o verão e o outono. Tá, para fazer para pegar esses dois carros, tem que fazer o verão e o outono. Quem não fez o verão, vai ter que fazer o inverno para pegar esse carro aqui. As tunais estão compartilhadas, lista de dica na descrição. Quem for comprar o overclock, use meu cupom para mim ganhar o overclock também. Terminamos o evento sazonal.